Galera eu tô indo aqui pela BR E o que acontece? Eu tô saindo de natividade, logo pertinho de natividade, então por volta de 10 km, tem essa cidade aqui chamada Chapada da Natividade. É uma cidadezinha pequena fica esquecido aqui a beira Dessa BR que eu tava olhando aqui A BR-135, até pensava que aqui era BR-010, né E eu vou entrar nela E mostrar Aqui um pouco Dessa dessa cidade, né Apesar que tem pouco para mostrar mesmo né? Ela é pequena Olha só Olha, eu nem sabia dessa outra ruína De de pedra aqui, olha só. Uau, que legal! Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ler ali, ó. Mineração de ouro, período colonial. Ó. Isso aqui é do período colonial. Igual lá de Natividade, ó. Uma, também é para ser uma igreja do tempo do dos escravos, né? Muitas obras aqui na época foram paradas porque foi proibido escravizar pessoas. E eles pegaram e suspenderam as obras, né? Devido aquela lei áurea lá que houve. E essa que eu ainda não tinha visto. Depósitos de aqui do lado. Ué, foi legal ter entrado aqui, né? Olha só, tem a Bíblia ali bem no centro da cidade. É... Tem os mercados aqui, né? É, uma cidadezinha arrumadinha, né? Tanto é que o nome é Chapada de Natividade, né? Não é isso? Chapada de Natividade, ó. Churrascariazinha ali. Churrascaria até arrumadinha. Aí galera, finaliza esse vídeo aqui dessa cidade. E aquele abraço, tudo de bom.